chamo Flor Ribeiro, vim aqui declarar apoio a Chapa 2 por um sintepe Livre democrático pela categoria dos professores e professoras. Livre Chapa 2 Chapa 2 Sintep Livre